Salve, salve, minhas guerreiras! Eu sou o professor Emílio Júnior. Vamos fazer um treinamento completo hoje, onde eu vou trabalhar mais membros superiores através de exercícios com soco e também vamos trabalhar os braços. Primeira coisa, vamos lá, não vai ter muito uma contagem é, ortodoxa. Não, vamos fazer. Vamos fazer e vamos sentir. Vamos lá. Primeira coisa, perna esquerda à frente, perna direita atrás, posiciona ambos os braços dessa forma. Ok? Vai soco, direito, soco, esquerda. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, seis sete, sete, oito, oito, nove, nove, nove, dez, dez, um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis. Estica bem. vamos embora Isso. Vamos embora. 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. Não tem uma contagem muito certa. Eu só estou contando aqui para vocês não se perderem. Então, vamos embora. Se eu estou conversando com vocês, ó, estica, estica. Faz um movimento, faz um movimento, faz um movimento. Bora. Isso. Isso. Bora. Isso. Parou, agora nós iremos fazer o seguinte, vai sentar no chão, sentou, coloca a mãozinha atrás, ok? Colocou a mãozinha atrás, você vai fazer esse movimento aqui, ó, subir, volta, subir, volta. Você vai sentir uma pressão aqui no seu ombro, é normal, então colocou a mãozinha aqui atrás, subiu, volta, subiu, volta. Subiu, força, volta. Subiu, uh, volta. Subiu uh, volta. Subiu, volta. Subiu, volta. Vamos embora. Uh, muita dor, vamos embora. Normal. Uh, isso. Uh, isso. Uh. Bora. Vai sentir repuxar teu braço. É normal. Isso. Isso. Ah, isso. Ah, vai trabalhar glúteo também. Vamos! Ah, isso! Ah! Parou! Vai levantar, levantou! Vai posicionar. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. perna direita à frente, perna esquerda atrás, vai posicionar ambos os braços assim, vai fazer esse movimento aqui, ó. Cotovelo, volta! Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, posiciono o cotovelo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, para o cotovelo, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, cotovelo em cima, 22, 23, 24, e 25, 25, 26, 27, 28, vamos embora, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, mudou a base, base esquerda, agora com o braço esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5, seis sete oito nove dez um dois três quatro cinco seis sete oito nove vinte vamos bora um dois três desce o braço quatro cinco seis sete 8, 9, 30. Vamos! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou, sentiu bem o braço. Então agora você vai fazer o movimento seguinte. Vamos lá. Esse movimento agora, hein? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, não quero ir em cima não, 10, 11, dá abraçada, estica o braço, chegou aqui, esticou o braço, esticou o braço, traz as costas junto, olha o movimento das minhas costas, eu jogo lá atrás, puxo, jogo a frente, jogo lá atrás, puxo, Jogo lá atrás, olha o movimento, olha o movimento para ver como é que é feito. Presta atenção no movimento, ó. Fez esse movimento, puxou lá atrás, jogou, puxou lá atrás, jogou, puxou lá atrás, jogou, puxou lá atrás, jogou. Vou virar, puxou lá atrás, jogou. Eu vou virando para vocês verem o movimento. Jogou lá atrás, puxou, jogou lá atrás puxou, jogou lá atrás, puxou, é para sentir doer as costas, vamos embora, puxou lá atrás, isso, sentiu? Isso, relaxa, relaxa, quero que vocês relaxem, a gente está pegando um pouquinho mais pesado hoje, só com peso corporal, tá ok? Agora a gente vai fazer um outro, vamos fazer um outro exercício que é o seguinte, você vai ficar assim, ó. vai abrir bem as pernas, abriu bem as pernas, ok? Vai flexionar um pouco as suas pernas, Vai posicionar o braço aqui. Subir, abrir, trouxe. Subir, abrir, trouxe. Subir, abrir, trouxe. Subir, abrir, trouxe. Isso. Esse é o movimento. Vamos. Isso. Bora, minha guerreira. Não chora, não. Esse movimento. Sente bem as costas. Quando você trouxer, contrai sempre. O abdômen, vamos lá. Ah, isso. Ah, isso. a perna já está doendo, mas vamos embora. Ah, ou descansa, isso. Agora nós vamos voltar e fazer uma sequência de soco em cima, meio, embaixo, em cima, meio, embaixo. Então, vamos embora comigo? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Em cima, meio, embaixo. Em cima, meio, embaixo. Em cima, meio, embaixo. Em cima, meio, embaixo. Em cima, meio, embaixo. Em cima, meio, embaixo em cima meio embaixo em cima meio embaixo pegou era isso que eu queria que você pegasse agora a gente vai fazer a sequência alternando para ficar mais difícil esse foi facinho agora a gente vai fazer um pouquinho mais difícil posicionou dobrou um pouquinho as pernas posiciona dessa forma ficou assim ok dá aquela caidinha aquela balançadinha vai fazer agora em cima assim ó em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Agora só meio, meio, meio, meio, meio, meio, meio, meio, meio, meio. Vamos embora. Rápido, meio, meio, meio, meio, meio, meio. Agora só embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Vamos Movimentando todo o corpo. Vamos embora. Isso, isso. Falei que ia ficar mais difícil, não falei? Isso, bora, bora, ó, é soco para baixo, soco para baixo, soco para baixo, bora, bora guerreira, vamos em cima, vai, em cima, em cima, em cima, em cima, é soco, é soco, é soco, vambora, estica esse braço, estica esse braço, isso, estica, estica, estica, estica, estica, estica, estica. estica. Estica, vambora! Não quero ver ninguém parado. Isso! Agora é no meio. Soco, soco, soco. Vambora, vambora. Estica, estica, estica, estica. Tá terminando. Estica, estica, estica, estica. estica, estica. Sente. Eu quero ver todo mundo sentindo. embora Vamos vambora, Vamos vambora, Vamos vambora, Vamos vambora. vambora. vambora. vambora. vambora. vambora. Agora só embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, vai, só, só, bora, bate, bate, bate, vambora, não para, isso, isso, vambora, está terminando, isso, isso, isso, foi, e finalizamos mais um treinamento, olha intenso para membros superiores, você trabalhando várias porções do seu corpo de maneira bem simples. Esse tipo de treinamento você vai conseguir secar essas gordurinhas que tanto te incomodam. Lembre-se, esse vídeo faz parte da promoção Kit Funcional na sua casa. Para isso, nós temos que bater a meta de 10 mil visualizações desse vídeo. O nosso apoiador irá selecionar você, minha guerreira, que colocou lá embaixo, nos comentários, a palavra sim. Basta colocar a palavra sim e o nosso apoiador irá selecionar uma de vocês para faturar essa promoção no último dia de setembro. Então, entre em contato o mais rápido possível, colocando lá embaixo, nos comentários, a palavra sim, compartilha para geral. Geral fala, gente, que treino insano, olha molhei só fazendo esse treino, e aí você vai entrar lá no meu Instagram, arroba emidiosrj, arroba emidiosrj. Em breve eu estarei botando fotos dos brindes que nós teremos aí ao longo ainda desse ano aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho. Deus lhe proteja, lembrando que esse vídeo faz parte também daquela campanha solidária, vamos ajudar a quem mais necessita entra aí nos comentários, você vai ver a descrição, se você puder doar um real, se você acha que esse trabalho que eu fiz vale pelo menos um real eu aceito essa doação de coração, porque eu sei que isso vai gerar muitos benefícios para pessoas que não tem nada, tá ok? Muito obrigado pelo carinho, se você quiser contratar a ficha de treinamento entre em contato com o número do WhatsApp 021-99-125-7985, 021-99-125-7985, tem, tem a promoção quarentena, está esquecendo de falar promoção quarentena, entra lá no WhatsApp, conversa direitinho com a Daniela ou quem estiver lá para atender, muito obrigado, até nosso próximo encontro!